Olá, eu sou o professor Antônio Pis, sou parapsicólogo clínico, mestre reiki, terapeuta, ativista quântico estaremos juntos no Deboche Quântico com Vida, dia 7 de junho, às 19h, para um debate sobre os Segredos do Poder Pessoal. É incrível, imperdível, onde você vai ter a oportunidade através da minha experiência, dos meus estudos, a redescobrir a sua essência, o seu poder interior, aquilo que move e aquilo que você precisa realmente trabalhar e colocar ao serviço do teu sucesso. Deboche Quântico, dia 7 de junho, às 19 horas, com o professor Antônio Bis E lembrando que no final tem um brinde maravilhoso para você. Um grande abraço e até lá!